Boa Portenha, não tem outro jeito de começar o dia que pegar no café da manhã aqui num dos cafezinhos tradicionais da cidade de Buenos Aires. Alô galera, bom dia. O meu nome é Adriana, eu sou da Quintus agência de viagens que vai levar você aqui para fazer um passeio de compras. Nós estamos numa das cidades mais bonitas da América Latina. Sejam bem-vindos à cidade de Buenos Aires. Hoje eu vou te levar para fazer lindas comprinhas. O primeiro que a gente vai visitar é o bairro de Palermo. Conhecido sobretudo porque tem objetos de autor e desenho. Não pode perder. Venha preparada porque eu vou te fazer caminhar. Vamos visitar a Rua Piatonal Florida. Tem mais de 1 um quilômetro, cheio de lojas. E ainda, o melhor de tudo, você tem aí as Galerias Pacífico. Sem dúvida, das mais originais e exclusivas, lojas que você pode encontrar na nossa cidade. O que não pode faltar no domingo na cidade de Buenos Aires é, sem dúvida, o Mercado de São Telmo. Originalmente, ele começou só como venda de coisas antigas. Mas agora você pode aproveitar para ver todo o artesanato da Argentina só num lugar. Será que depois de tanta comprinha, você ainda tem grana para curtir o casino? Porque aqui a gente, no final do dia, vai fazer uma pequena visita ao casino flutuante da cidade de Buenos Aires. E aí você vem comigo?